Bom dia, seres de luz! Sejam muito bem-vindos ao Conectando com Eu Superior no nosso décimo primeiro dia do ciclo de meditações de 21 dias. Como está se sentindo nesta manhã? Já está conseguindo perceber uma conexão maior com seu Eu Superior? Está conseguindo perceber melhor as intuições e segui-las? Está conseguindo reconhecer a divindade em seu ser? Você está reconhecendo o poder que tem sobre a sua realidade? Hoje você tem mais um dia para ser feliz, ser amor, a paz e vibrar na gratidão. Agora sente-se confortavelmente e comece a respirar lentamente, prestando atenção no ar que entra e que sai. Perceba o abdômen inflando a cada inspiração e esvaziando a cada expiração. Feche seus olhos e vá relaxando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 na minha realidade. Eu sou uma centelha divina e manifesto a paz na minha realidade. Eu sou uma centelha divina e manifesto a abundância infinita na minha realidade. Eu sou Deus em ação e vibro na energia da gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão.